Mas, Marcão, isso é possível, né? Você já está aí com aqueles pensamentos negativos. Mas isso é possível, Marcão? Como assim, Gabaritar, família? De boa. É totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, que é a nossa metodologia de ensino. Mas, Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá, é só você seguir aí o slide. São três simples técnicas, vou pegar até a canetinha aqui, o que é a tríade do método MPP? Ó, tá aqui, ó são três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam, preste atenção, como sair do absoluto zero e gabaritar as matérias do CBmerge em apenas oito semanas mesmo que você não tenha a base ou bloqueio nelas. Então, o nosso método é para todos, né? É para todos. Você vai sair do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Por que, que isso acontece? Por que, que isso é possível? Por causa né, das três técnicas. E cada uma delas tem uma função dentro do método. E eu vou falar agora para vocês qual é a função de cada uma delas. Então se liga na parada, ó, Rapidex. Falando aqui das três técnicas do método MPP. Vamos lá, qual é a primeira técnica do método MPP? É o método 250 ou método das marcações. Para que que serve o método dos 50, família? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso do bombeiro né, é o método dos 50. A primeira coisa que você aprende é a interpretar as questões. Então, de cara, a gente já quebra essa objeção. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50, ó, metade. Metade. Tá? Então, se você interpretar corretamente, você já tem a metade. Beleza? Então, são etapas. Né? Interpretou, resolve. É assim que funciona. Primeiro interpreta, depois resolve. E para resolver, entre em cena a segunda técnica. Então, com a técnica R, você vai aprender né, a forma correta de se resolver as questões. Você vai aprender os comandos, né? Você vai aprender ali as malandragens de prova que vai fazer você ficar na frente da concorrência. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso do bombeiro, de tanto você estudar, de tanto você revisar ali a matéria, você acaba memorizando né, os comandos, né? você acaba memorizando os macetes. E a terceira técnica que é a cereja do bolo é a prática, é a nossa essência técnica 20-80 20%, /80, 20 de teoria e 80% de exercício por isso que aqui você gabarita porque é muito exercício a teoria ela é enxutinha e ela já é direcionada para o que interessa e você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo que é a sua a aprovação. Legal? Zero trauma? Agora que você já sabe do método, você já sabe a tríade do método, vamos aplicar e aprender, né? Agora é a hora mais importante, vamos aplicar e aprender. Agora você vai aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos. Então, caneta e papel na mão e para cima deles. Vamos lá, para cima da banca IUDES. Vamos lá, agora está valendo. primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Cabeça de gelo, você não é mais aquele aluno né, atordoado, aquele aluno agoniado. Agora você tem um método. Então, a primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica. Primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método...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 Então, tem grande chance de cair uma questãozinha dessa na tua prova. Então, se cair uma questão dessa, CVM neles. Quem curtiu essa primeira questão, grita eu. Vamos lá, dá esse retorno aí para gente. Se você curtiu o macete, grita eu. Vamos lá, família. Passamos agora para a próxima questão. Cuxilô Caximbucá, hein? Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles. Então, a primeira coisa é interpretar. Método 250 neles. Ó. Vamos lá. Quatro operários pintam uma casa inteira em seis dias. Se fossem empregados mais dois operários, quantos dias seriam necessários para pintar a mesma casa? Então, vamos lá. Estamos diante aqui de uma questão de regra de 3. É uma questãozinha de regra de 3. Sobre regra de 3. Como é que eu sei que é regra de 3? Pela característica. Sempre que ele comparar grandezas, o problema é sobre regra de 3. Tá legal? Ele está comparando ali as pessoas né, com o tempo. Então, se ele está comparando, regra de 3. É uma questãozinha. Clássica sobre regra D3. Então, primeira etapa, ok. Já sei ali qual é o assunto, né? Já sei ali o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa, família? Resolver. Para resolver, técnica R. Então, lá no nosso curso, como são vários exercícios, ó, técnica 2080, né? É muita prática. Então, você acaba memorizando o comando. Então, para resolver uma questão de regra de três simples, vamos utilizar aqui a regra dos sinais. É isso aí. Regra dos sinais. Como é que funciona essa regra dos sinais? Ó? É muito simples. Ó, sinais. Ó. Se liga, sinais. Se os sinais forem iguais você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Simples assim, ó. Se os sinais forem iguais, você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Olha como o macete funciona. Montando aqui a regra de três, ó. Quatro operários pintam a casa em seis dias. Se ele contratasse mais dois, ou seja, se agora fossem seis operários, quantos dias né, ele levaria para montar a casa? Essa é a pergunta. Né? Com quatro, ele levou seis. Agora, com seis operários, quantos dias ele levaria? Não sei. Agora uma coisa é certa, se eu tenho mais pessoas, ó, seis operários, eu tenho agora mais pessoas, sim ou não? Se eu tenho mais pessoas trabalhando para mim, eu levo mais ou menos tempo para pintar a casa. Vamos lá, coloca aí para mim no bate-papo. Tô molhando até a palavra aqui para esperar você. Ó. Pensa aí comigo. Se agora tem mais pessoas trabalhando. Se você tem mais pessoas, você vai levar mais ou menos tempo para pintar a casa? Pô, Marcão, com certeza eu levo menos tempo. Aí entra o macete. Ó. Aí você vai analisar aqui. ó, Os sinais, regra dos sinais. Ó. Os sinais são iguais ou diferentes? Pô, Marcão, os sinais são diferentes. Pô, se os sinais são diferentes, eu vou multiplicar em linha. Aí, um abraço. Você vai multiplicar em linha. Ó, você vai multiplicar em linha. Então, vai ficar ali. Ó, 6 vezes x é igual a 4 vezes 6. Então, 6x é igual a 24. x vai ser igual a 24 dividido por 6. X vai ser igual a quanto? A 4 Legal? Então, esse cara. Então, nesse caso, né, levariam quatro dias. Olhando aqui as opções: gabarito, letra D. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. É, com certeza você está aí né, se questionando, né? Novamente, você está aí com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas Marcão, é possível mesmo? Pô, estou aqui na correria. Cara, é totalmente possível. É, desde que você tenha acesso ao método. Como, como o nosso aluno Denis teve e conseguiu ser aprovado no concurso da Polícia Civil São Paulo. É aquele momento motivacional A aula ainda não acabou Mas eu tenho que compartilhar isso com vocês Porque muito em breve Eu estarei lendo aqui o seu depoimento Então é para te motivar Que é possível sim né, Aprender e gabaritar Então vamos lá Olha, na verdade estou passando aqui Para agradecer a galera do MPP Que sem dúvida Fizeram a diferença na minha aprovação Toda a parte de RNM e matemática, estudei 99% com vocês e 1% testando outros métodos que serviram para me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Aulas simples, sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo na prova. Enfim, muito obrigado, Polícia Civil São Paulo, Denis Portini. então você pode ter os mesmos resultados que o Denis. Sim, você pode ter. E para você ter esse resultado, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática lá da Tia Teteca, porque a matemática básica é o Alicerce, é, se você não tem uma boa base, você não vai evoluir. Então, tem que ter esse nivelamento. Depois, tem um curso de matemática, de acordo lá com o edital. Um curso de raciocínio lógico, de acordo com o edital. E o mais importante, o Marcão, e se eu tiver alguma dúvida dentro de alguma aula? Você tem ali o suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você já tem essa ferramenta ali para você tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus. Bônus 1, um, você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões comentadas. Bônus 2, você vai levar um outro e-book, só que esse só de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas, e nesse cronograma você vai ter um GPS ali dentro do curso, tudo isso é explicado ali no vídeo de introdução ao curso, o primeiro vídeo do nosso curso, nós vamos te explicar isso daí direitinho, e o bônus 4 ele é incalculável, são mais seis meses de acesso. Então, a continha aqui é básica, é só você somar, né? se somarmos aqui todos esses valores... Seu curso sairia por R$ 1.400 e alguma coisa, mais de R$ 1.000. Mas hoje você está levando tudo isso por 12 de 20 e 58, 26 e 58. Então não perca essa oportunidade, matricule-se lá no curso e venha com a gente. Porque a gente sabe o caminho e te espero lá nas aulas. Hein? Então vai lá, clica aí, ó, o Júlio está colocando o link aí do curso. Deixamos também aqui na descrição do vídeo. E qualquer parada, anota aí o número do Júnior. Ele está deixando aí no chat o número dele de contato. Beleza? Não perca essa oportunidade. Legal? Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Ó. É repetição. Ó. Método 250 neles. Ó. Então, interpretando aqui... A questão, considere as proposições a seguir. R, Luma é costureira, S, Teresa é carioca. A proposição, Luma não é costureira e "Teresa é carioca, é representada por... Então, família, essa questão aqui envolve né, a representação. Né? É uma questão que envolve a representação dos conectivos, é né? a representação simbólica dos conectivos e das proposições lógicas, tá? Então, uma questão que envolve representação. Porque, como na matemática, cada operador lógico tem um símbolo, tem uma representação simbólica, né? Qual é o símbolo da soma, né? lá na matemática? Não é a cruzinha? Da multiplicação, não é o x? Da divisão... e da subtração, x, não olha. Da soma é a cruzinha, da subtração é o tracinho, da multiplicação é o x e da divisão. Né? Cada um tem uma representação simbólica. Na lógica, é a mesma coisa. Né? Ó, o E, qual é a representação do E? Do conectivo lógico E é o chapéuzinho. Do conectivo lógico ou é o Vzinho. O ou é o V com traço embaixo. O C, então, é a setinha. E o C somente C é a dupla seta. Então, é a mesma coisa que na matemática. Cada operação tem uma representação. Então, vamos lá para você não errar mais, ó, representação simbólica, operadores lógicos, ó, e, repete aí na sua casa, e, ou, ou ou, se, somente se então, e se somente se, repetindo, e, ou, ou ou, se então, e seis somente se. Então é repetição. Se você repetir o que eu acabei de te ensinar aqui várias vezes, você não vai errar. Então, cada um tem uma representação. Então, agora que eu te passei aqui o bizu, ficou fácil, né? Ó, luma não é costureira. Vamos lá. Luma é costureira é representada pela letra R. Então, luma não é costureira vai ser não R. Tá? Esse tracinho aqui, esse símbolozinho aqui, representa a negação. Né? O tio representa a negação. Então, Luma é costureira, é representada pela letra R. Só que ali é Luma, não é costureira. Então, vai ser não R. Beleza? E, qual é a representação do E? É o chapeuzinho. Tereza é carioca, é representada pela letra S. Então, olhando ali as opções, qual é a opção que tem essa representação? É a letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, essa foi a nossa última questãozinha. Espero de coração ter ajudado, que você tenha curtido aí a nossa aula. Né? E vai acompanhando, porque com certeza vamos... Né, Fazer aí outras aulas para o bombeiro, mas nada se compara ao nosso curso, né? O preço tá mega acessível e a escolha é sua. Legal, estamos aqui para te ajudar. Marcão, e qual foi a técnica que você usou, né? Você esqueceu de colocar ali, você foi um aluno agoniado. Então a técnica R, eu utilizei aqui, né? Qual foi o comando, né? A representação simbólica, dois conectivos. A representação simbólica dos operadores lógicos. Cada conectivo, cada operador, ele tem uma representação. Chapeuzinho é o E. O Vzinho é o OU. O V com traço embaixo é o OU. A setinha é o C, então. E a dupla seta é o C e somente C. Legal?